Sou Sérgio Mesquita, secretário de ciência e Tecnologia no município de Maricá, estado do Rio. Conheci o Instituto Paulo Freire participando do curso Paulo Freire em Tempo de Fake News, onde tive a honra de ter meu artigo publicado no livro do curso Conjuntura Brasileira a partir de uma visão freiriana. Sempre trabalhei ligado à cultura e à educação, apesar de minha formação ser de sistemas, TVE, do Rio de Janeiro, hoje TV Brasil, TV Escola, participei do processo de criação da TV Imes. Por conta disso, me sinto muito à vontade, apesar de não ser educador, no termo formal da palavra, mas de participar do curso Mestres do Amanhã, Fazedores de Futuro. Porque eu acredito que educação e cultura podem transformar esse mundo. E o Instituto Paulo Freire é uma boa ferramenta de transformação.